Como é que é a malta do aso? Vamos lá aqui para mais um vídeo. Bem, vocês gostam muito dos motores dos famosos PD-130, dos VP-110, falando aqui nos diesel. Mas, isso são meninos. Esses motores são meninos ao pé das bestas a diesel. Temos o OM606 que eu até já filmei uns e também temos aqui, neste caso, material para os motores BMW para os 30D. Que se tu não conheces esses carros a andar, ou se nunca viste nenhum, não sabes o que pedes. Porque estes motores, digamos que é uh, um, um carro a gasolina disfarçado de diesel. Porque aquilo a andar faz um barulho, parece um carro a gasolina. Puxa, parece um carro a gasolina. E gasta menos, tipo carro a diesel. Portanto, isto é um, um motor muito famoso, muito que faz muita jarda, e a moto carrega muito. Carrega muito. E o que é que acontece? A malta queixa-se quando carrega estes motores, quando substitui os turbos e põe turbos grandes e pesados, o coletor estala. Estala onde? Já vamos ver porque eu tenho aqui um em ferro fundido que a Max Spinning Rods me enviou para que a malta deixe de ter uh, esse problema. Já vai poder carregar uns 30D à vontade que o coletor partir não vai. Ora, para começar temos sempre os folhetos da Max mil e uma esponjas não sei para que é que eles também ah, é essa é, é, é para proteger da viagem né temos aqui uh, pelo barulho deve ser as porcas de escape exatamente temos a junta de escape os pernos e as porcas olha e umas anilhas também olha olha olha nada mal nada mal e aqui temos. Aí é que é grande, meu. Ganha depois que é grande. Até claro pois, Juro. Estás habituado aos charutos a gasol Isto é um motor a sério já estás a achar muito grande. Deixa-me só tirar aqui isto. E temos aqui. Ai, que grande de, de coletor, meu. Temos aqui o coletor para o 30D. Eu tenho aqui o site da Max aberto. Eles dizem que é para os BMW M57, para o Xeri 3, o Xeri 5. Um, o X3, o X5 ou seja, tudo o que tem o 30D o chamado 30D pode levar este coletor que é chegar e montar e como eles dizem aqui é de ferro fundido pá, nunca mais parte pelo que eu consegui recolher a malta diz que parte aqui quando a malta aperta os turbos eles partem aqui Começa a fazer muito peso, começa a, a, a vibração, a vibração, pois carros rebaixados, assim muito rígidos, começa a tremer muito, a tremer muito e isto parte aqui. Portanto, malta, se tiverem um BMW, um 30D, seja eles da série 5, da Série 3, da Série 7, também está aqui, da Série 7, um X3 ou um X5, tudo o que for esta mecânica. Hum, já tem já um coletor para ficarem descansados. Já podem pôr uma turbaça à patrão, pesada. <risos> fazem as, as, as, as devidas adaptações das falanges, não sei o quê. E já podem estar descansados que o coletor aguenta. Vendo assim pelas câmaras, aqui não tem assim poros nem nada. Tem um acabamento muito, muito bacana. Não sei se vocês conseguem ver, mas tem um acabamento... Bacana, bacana. Pá, isto é coisa do uma amor. É preto, é preto, é preto, é pre... vocês estão a entender porque é que é bom ser preto, escondido, dá-me disfarça melhor. <risos> mas bem, malta, vou deixar na descrição o link deste produto. Este produto está disponível na Max Spinning Rods e são 44 libras. bem se calhar vocês já gastaram, vocês têm carros destes, já gastaram mais dinheiro a reparar e a ressoldar coletores, desmontar e montar e meter juntas e não sei quê, massa de escapos, do que propriamente agarrar e meterem um coletor destes logo à patrão e ficam logo descansados. Uh, 44 libras custa este coletorzinho. Já sabem, se precisarem para 30 dias, é um produto Max Spinning Rods, é um produto promocional, aqui não há tretas, é um vídeo de promoção para a Max Spinning Rods, que poderá dar jeito a ti que tens um motor destes ok? fica bem malta um grande abraço e um grande gás. <risos> na descrição vai estar o link do produto o código de desconto e até ao próximo vídeo Ganda gás.